A paróquia de Itaquari né, São José, é uma das paróquias mais antigas né, do Rio Grande do Sul. Em 1765, mais exatamente no dia 7 de maio, foi fundada essa paróquia. Na oportunidade, a paróquia recebeu a imagem né, de madeira né, de São José, doada pelo rei de Portugal na época, Dom José I. E durante todos esses anos, até 1933, essa paróquia era orientada pelos padres de os E em 1929, passaram aqui por Taquari uh, o Frei Paulo né, Stein, em busca de um lugar né, para colocar o seminário, com o fim de continuar o trabalho né, franciscano aqui também no Rio Grande do Sul. E aí eles compraram uma área uh, uh, do rio, no lado do rio Taquari, aqui na cidade, né? E era na época do, da família Costa e Silva, né? E em 1933, aí o Frei Hilário se tornou também o primeiro pároco. Então a paróquia também, em 1933, foi assumido pelos padres franciscanos, freis franciscanos. E os franciscanos, no meio desse povo luso, né, um povo assim, livre, eles trouxeram assim, algumas devoções típicas franciscanas, como a Via Sacra, a devoção à Nossa Senhora, a preocupação né, que os freios logo tiveram com o trabalho social, assim, né, de atendimento, porque Taquari é um povo muito pobre, né? Então, dos anos para cá, realmente uma das grandes preocupações né, de, da, da paróquia sempre foi né, é realmente um atendimento também às famílias pobres. Existe, por exemplo, em Itaquari, né, a Sociedade São Vicente de Paulo, que tem uma casa da criança, atende 75 crianças, e, e também existe um berçário e crianças de 2 até 7 anos. E também tem a pastoral social, que atende as famílias, principalmente nos casos de emergência. Então, é uma paróquia, assim, além do lado assim, espiritual, tem, principalmente tem essa preocupação né, de dar uma, uma, uma, um atendimento também no sentido assim, social.